Gostaria de o convidar para a apresentação do livro Redes Sociais 360. Vai decorrer em Vila Nova de Gaia, na Almedina do Arrábida Shopping, às 18 horas dia 29 de setembro. Por isso está convidado e pode trazer um amigo. De qualquer modo, se não puder estar presente, poderá ver em direto através da minha página de Facebook. Também neste momento da apresentação, que terá a presença especial de Pedro Caramés, o um consultor de redes sociais, vamos também partilhar conhecimento relacionado com o que há de novo nas redes sociais. Por isso, será também um momento de aprendizagem, de partilha de conhecimento e também para uma conversa informal. Por isso, espero por si no dia 29 de setembro, às 18 horas, no Almedina Rávida Shopping, ou então online em direto, para interagir connosco neste grande evento.